Salve galera, estamos aqui novamente com mais um vídeo de The Last of Us 2 para vocês aqui, família. Bom, vamos seguir com a Ellie aqui então. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Tem de ficar o com ele? Com Jesse? <risos> Não! Vamos ver aqui. Vocês ficaram tanto tempo juntos. Olha, o Jesse é legal. Eu adoro os pais dele. Sempre vão ser família para mim. Mas a gente só estava no automático. Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Sei lá, não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo. É, porque não tem muito do que falar. Uau! Eu só eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não dou muita bola pra ela, pro bem ou pro mal. <risos> tá legal. Acho que ela tem talento pra arte. Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem. Que honrado da sua parte. E eu acho que ela não te merecia. Interessante. Cala, porra. Beleza. Pode amarrar a aqui. Vamos lá, então. Aê. Vamos Ai. amarrar a estrela. O que, é que, que temos que fazer colocar, aqui? Né? Nada é tão incrível assim. Fala sério. Anda, sua trouxa. KKKKKK. O que vão ter que fazer aqui? Ok. No episódio anterior, galera, se vocês lembram, a gente fez uma, uma transição com a Abby, a nova personagem. Não sei se vocês lembram. Que tal essa vista, hein? É bem legal. Top. É, essa rota é bem legal. Eu fazia a thumb aqui, mano. Onde o registro, a patrulha? Boa. Agora fizemos a tumba. <risos> já, pessoal. Vamos seguir. Merda. Vamos lá, então. Ué Ah Novo registro diário Pressione para visualizar Ler Gina perguntou se eu ia ao baile Aí ela pegou no meu braço, af, ah, eu sou muito iludida Deixa de ser trouxa, ela é assim com todo mundo Não fode a sua amizade com ela Não fode a sua amizade com ela, não fode a sua amizade com ela Hoje a noite foi louca, eu estou com medo, animada, ansiosa Preciso dormir para ver se passa Fiquei sem chão com a neve O pé no gelo Hum. Ok então, pobre iludida tudo bem, vamos lá, vamos lá. Por você pegava esse caminho? Cadê a Dina? Tá aqui, vamos Jeff? lá. Jackson? Saquei. Ah, o Eudin. Cara, ele era hilário. Pode crer. E ele também me ensinou a consertar eletrônicos e tal. Pode crer. Quero estar esperto assim com 70 anos. Eu quero viva com 70 anos. Demorou, vamos lá Por aqui. Vambora Vamos dar uma escalada aqui Olha que da hora Vamos lá, Ellie É isso daí, vamos subir, vamos subir rapidão boa a patrulha ali vamos atrás de recursos quem lembra dessa galera recursos Onde tem recursos bom bom cadê BRK Edu né velho quem não viu o cara né mano o primeiro The Last of Us deixa eu ver o que que tem aqui família Vamos ver. E Vamos deixar aqui marcado. Ela e Dina passaram por aqui. Vem cá. Ok. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Acho que não. A gente para na próxima cidade. Saca só. Ver ali é a cidade é a da Torrizona e tal, isso. O próximo posto de vigia fica lá. nossa, será que a gente vai ter que vir? Caramba, velho, vamos voltar para escavar. Longe, hein? vamos lá então, né, Dina? Não tem nada pra gente aqui, né, pessoal? Só tinha aquela... Aqueles... Aquele cartucho só. Falei. Você tá com a mesma roupa de ontem? Nossa, ah, é. tá limpa. Não vou jogar. É patrulha, cara. O lance é matar infectado, não ficar gatinho. Tá bonita mesmo assim. Uhum. Obrigada. Nossa, que cantado, hein? Acho que essas duas aí vão se pegar, velho. Certeza. Apertize. Opa, ah, os cavalos. Teve um Opa, aqui tem alguma coisa. Não, uma arma. Muito bom. o que a gente acha por aqui acho que aqui, ah, aqui não vai ter nada a gente já passou na real né? vamos no cavalo aqui, vamos subir na estrela pelo outro lado desamarrar a estrela vamos seguir com ela estrela esse cavalinho aqui é o bichão mano. deve ser melhor morrer igual a lá, vamos seguir ela então de derrame não morrer de velho uh, viver bastante você nem pensar se arrisca é demais olha só quem fala de você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neve hoje eu tô usando botas uhum. Você sabe como vai morrer? Você vai Cara, olha isso, velho. Isso é muito da hora. Talvez. Vou se fuder. Nossa, que bravo, hein? Caramba, hein, bichão. Oh, acha bom dar uma conferida nas casas? Parece tudo limpo, mas pode ser se quiser. Ainda deve ter suprimentos. Desmentar vamos dar uma olhada né não custa conta aí o que você sabe desse vamos atrás né? de recursos é lembrando mais galera mais a gente tá tem claro. que administrar muito os bem os recursos velho tá porque longe. a gente costuma é bem eles, importante se você ficar gastando demais os recursos o que que você vai fazer, cara você né? vai acabar uh... morrendo fácil fácil eu tava pensando em ver se o joel quer ver um filme <risos> Vocês estão de boa? Aham. Uhum. Esses trailers são legais. Aí ó, Aqui já Uma tem já algumas coisas. Hum. Boa. Muito isso? Ah, você não viajaria? Ah, ah estrelizante, é ótimo. Claro, eu ia passear pelo país todo. Hum. Ou para outro país. Suplementos. Ah, ah, vai sonhando. Opa, tem mais alguma coisa que em cima. Beleza. Que pro mais que alguma coisa que ver, aqui? Tipo umas cachoeiras gigantes que tem por lá. Jura, ele é tão a cara de Jackson? Eu aqui não tem mais nada. Demorou. Chove aqui nessa outra do lado uh, aqui. Será que a gente consegue Curtis entrar? Cante e Viper dois. Já faz um tempo que eu tava de olho nesse aí. Putz. A gente sempre viu uns filmes zoados de ação dos anos 80. Ele se amarra neles. Ah, não. E agora? Na real, eu também gosto muito. E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal tá falando em dar uma fugida. Hum. <risos> pra andar de trenó. <risos> Parece legal. Acho que é. não vai dar boa aqui. Quer encontrar depois? Ah, uh, quero. De repente, eu toco o violão pra você. Beleza. Qual é a desse filme? Que que a que vai dois? Alguma coisa né? antiga. Então, não, são mano. dois comandos que se rebelam e saem pra combater bandidos. Acho que é nesse que eles lutam contra espiões russos. Alguma coisa assim. Tá mais interessante do que imaginei. Então, o mais novo, Cara, o que... Viper, ele é ninja. Aê. E ele manda bem pra cacete. E quantos anos ele tem no primeiro filme? Uh, dez. Não tem infectado por aqui, ainda bem. Tem recursos aqui. Muito bom. Gostei, gostei demais. Mais uma carta. Olha ah, só. Essa eu não tenho. Não é uma daquelas cartas de super-herói que você adora? Ah, sim. Eu li. Tesseracti? Hum. Beleza. Guardar. Que ainda tem alguém fazendo filme por aí? Deve ter. Como você sabe? Todo mundo é assim que nem a gente. Caramba, velho. Lutando todo dia para sobreviver. Bom, eu escrevo música nova, né? Se alguém tiver uma câmera. Não, peraí. Deixa eu ver. Então você tem música autoral? que nunca tocou para mim. Eu, eu, eu, sei lá. Vai, ah, me mostra uma música hoje. Hum. E não, não dá. Vou pensar né? no seu carro. Hum. Ei, não dá. seguir para frente, né? Hum. Vamos lá, para cá, né? ela então, vamos ver onde que a gente vai parar agora Boa Nossa Um cervo Infectados pegaram ele Parece que os infectados fizeram isso Deve precisar para derrubar um assim. Mais de um. Cadê esses putos? Bora procurar. Bar. Beleza. vamos na pistolinha, né? Mais rápido e ágil, a pistola de precisão. É. Tem barulho lá dentro. Porra, como é que eles entraram? Vixi. O mais importante é como a gente entra. Tô vendo Entrar não é difícil. É só ir. Mas será? Se pá, a gente consegue dar a volta até os pontos do mercado. Boa ideia. Deixa eu ver. Cara. Brancada. Deixa eu se a gente não acha nada aqui. Eu acredito que a gente não vai achar nenhum recurso por aqui. Avançar mesmo aqui vai abrir certeza, mano. Caramba, bichão, você tá bem? Aham, você é louco, mandou bem na mira. Valeu, que pode ele é. aqui, mas barrado, é né, o bichão tá? mesmo, como é que esse corredor entrou, opa, tem recurso, é, recurso, boa pergunta, aí ótima, é um de que você já tem mais aqui, acho que foi numa patrulha com o Joel, tipo um ano atrás, acho que foram uns dois beleza, né? Mais uns você recursos é? aqui. Será que a gente constrói armas que... com essas. Cacete! Os parafusos, sei lá, Cacete. ferramentas, você não, não sei o que recorre recorre quer hoje, Acredito que é parafuso, parece ser parafuso. É. E agora? Dina. Por aqui. Eu tenho que sair por Mais aqui, corredores. cara. Nossa. Cara, tem três, velho. Será que eu consigo pular por aqui? Acho que não. Cara, eu vou ter que pular ali. Vai ser embaçado. aqui bem tranquilão <risos> Nossa, mano. Eu acho. Mas ainda temos do mercado. Continua dando a volta. Levei um. Deve ter um jeito Puta de Que susto, velho do céu. Caramba, vamos atrás de recursos. Ah, tá cheio. Deixa ver o que que tem aqui pra gente. Eu acredito que não tenha nada. Cadê os recursos? Tô indo. Tô explorando, ver se eu não acho nada aqui. Pera aí, Dina. Tem uma porta aqui, mas não dá pra entrar. Porta! É, meu jovem. Aqui não encontramos nada. Vamos lá, vai de sobe. Eh, uh, tem um buraco ali no telhado. Aqui, Falar. lá. Morou. Obrigada. Ó, oh, tá vendo? Tá. Vamos descobrir como a gente entra. Buraco. Onde que ela tá vendo um buraco, cara? Deixa eu ver, não é aqui Ah eu Achei que a gente pudesse dar sorte Foi certo, Dina Faço pra, pra entrar aqui, velho. Tá por aqui? Ah, verdade. Dá pra passar por aqui. Ó. Boa, muito bom. Nossa! Ai, cara! Tá de caramba, velho! Foi só uma uh. Quero que você. Ai, que se -se, susto, é que que é que mano! Tada. Eu não quero ter que te dar uns tiros na cara. Aqui tem Deixa recursos. Show. Tranquilo achei beleza vou dar um sustinho só de leve de leve vamos lá então aqui dá para entrar Deixa eu vejo acho que não tem nada deixa eu ver o que que é isso aqui vamos ler senhora que deus me perdoe pelo que eu fiz eu não queria machucar ninguém eu não queria levar nada da sua loja não só o remédio a sua loja não só o remédio o seu marido me atacou o que é que eu ia fazer a minha irmã menor não tá mais sentindo os pés eu precisava de insulina tá todo mundo fazendo estoque ninguém quer vender o que é que eu ia fazer? Espero que ele, que, ela, é, que ele sobreviva. Me desculpa. Ok, vamos guardar, então. Isso daqui são suprimentos também, mais recursos. Beleza. Tá, né? Tem como chegar no telhado? Fechou, e agora a gente vai pra onde? Uh, sei não. Caramba, velho. Ah, merda! Eu sei que eu consigo. l um mais x para saltar em velocidade. Ah, garoto! Aqui. Aí sim, hein? Boa, L. Boa, muito bom. Entrei. Deixa eu ver o que, que a gente acha aqui, ó. Alguma coisa. Aí. Tem álcool que aqui. Isso. Trapos velhos. Alfa. Aqui. Faz um curativo. É para fazer uns molotov. a ah, curativo, não tá, né? Fabricar beleza. Vê mais, mais bala de pistola. O que mais que dá pra gente pegar aqui coletar, pessoal? Cara, eu acho que era só isso. Não tem mais nada aqui. Cara... Parece é só isso mesmo. Beleza. Ah, tinha que se Tô curar. Bota a máscara. Entendi. Ok, então vamos lá. Lembra? Não quero ter que te dar uns tiros na fúcia. Que fofo. Ah. E agora? Caramba, velho. Aqui, aqui tá dando gelo, Se mano. Se tem tanto aqui espero, eu acho que tem eles coisa, estão hein? um tempo já. Fica ligada nos infectados mais velhos. Tá. Isso faz parte do mercado? Sei lá. Parece que estamos em cima. Vamos pro térreo. Caramba, velho. Ó, tem os recursos aqui. Esse armário não abre. Aqui, ó. Uma passagem. Cara, olha. O que, que é isso, mano? Você é louco. Nossa, velho. Mano, eu tô arrepiando já, viado. Você é louco, cara. Demorou, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos nos, vamo -nos, vamo -nos. Eu ver o que tem aqui, os componentes de forma fragmentada. Nossa, mano, tô cansado e cara, trabalho o dia inteiro. Mas o vídeo, né, galera, como sempre, vai vir no canal aqui. Então, fica ligado aí se você já gostou do do vídeo aí, comenta aí, deixa seu like pra ajudar a gente, cara porque é muito importante a ajuda de vocês deixa eu ver o que é aqui é, não tem ninguém aqui vamos coletar os recursos daqui beleza e mais uma carta aqui. Vamos ver o que, que diz essa carta. Fala, Kristen. Deixei no cofre uma parada da boa pra você. A combinação é o dia que o meu bebezão foi o empregado do mês. Vê se não vem dessa merda. Nem dá pra ninguém. É pras suas costas. Melhores aí, mina. Ok. Entendi tudo. O cofre... Porra. Ah, perda de tempo. Ué, como que eu abro esse cofre? Artefatos. ler boa pra você a combinação é o dia que o meu mbzão foi empregado do mês vê se não vem dessa merda e não dá pra ué cara pegado do mês cara setembro de 2013 9 de 2013 e Tem uma data por aqui, velho. Só tem hora. Só tá marcado nada. Mó estranho. Ah, deixa eu ver aqui primeiro. Acho uma saída que tal tentar por aqui? Cara, deixa eu ver que dia que eu tento, velho lançado no dia. Desse. Dezenove Nada vixe, esse segredo aqui Não vou conseguir achar o que eu vou fazer, né, velho? Faz parte. Caramba. Caramba, velho. E agora? Como é que eu vou conseguir pegar eles? Bicho feio, mano. Credo. Caramba. Yeah. Mererê, véia. Que bicho feio. Esses ceguetas desgraçados me dão calafrio. Vamos lá ver se o resto do mercado tá limpo. Nossa, são muito feios. Muito feio demais. Estou falando a minha língua. Ah, certeza. Com certeza vão vazar daqui. Que até eu me deu calafrio, mano. Realmente, um cara falou pra mim. No canal, que a hora que eu fosse... É, na página lá do, do Instagram. Que a hora que eu fosse jogar, eu meio que ia entrar no jogo, velho. Realmente, mano Nossa, sem entrar no jogo, velho. Não tem. Cara, que doideira, velho. Deixa ver se tem alguma coisa pra encoletar aqui. Acho que nada. Me ajuda. Calma aí. Força no joelho. Beleza, vamos lá então. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa. Vou fazer presente. Cuidado, hein? Cuidado. L. Aqui. Ah, aqui. Valeu. Molotov, o que que é? Molotov, incendeiam a área de impacto, mantenha pressionando L2 para mirar e pressione R2 para atacar. Cuidado com isso aí. OK. Eu sou pro. Não acabou. Ah, beleza. Tá fabricado na real. Tem umas coisas aqui. Caramba, mano. Yeah. <sighs> Como que eu vou pegar aqueles dois ali Véi. Nossa, tem uma ali Mano Mano, eu vou ter que pegar essa mulherzinha Aqui, ó, pelas costas Usar molotov não vai ter jeito. Por mais que eu chegue devagarinho perto dela. O devagar ainda não dá certo, cara. Saco. Vou fabricar um molotov. uma cara. Mas esse daqui. Caramba, será que matamos? Não. Quer saber? Nossa, cara! A gente é foda. Eu um é. gelo, bichão! Tipo, nem vão acreditar hum. na nossa contagem. Tá. Então a gente vai pro próximo posto e descansa. Mercy. Eu não tinha nem visto, cara. Fechou. Deixa eu ver se não tem mais nada pra gente coletar aqui de recursos. Se não tiver, daí a gente vai sair fora. Ah, tem alguma coisa aqui. Ok. Tá. Não tem mais nada mesmo, pessoal. Vamos sair aqui. Espero que não tenha nenhuma surpresa aqui, né, velho? Ah, nem se mexe. Tá, olha só. Você me arremessa para aquele buraco no telhado. Tá. Tem um cabo aqui. Vamos lá, então, né? Peguei. Deve aguentar a gente. Vai! É, porra. Aê! Tá. Beleza. Agora sim. Aí vou eu. Só vai. Caramba, galera, mas queria aflição, cara. Meu Deus do céu. Você é cachorro. vai vai vai vai vai vai vai cair Que estrela! Isso! Nossa, coitado do cavalinho, velho. No meio dessa neve aqui, ó, deve dar um frio de lascar. Bora! Vamos voltar então. Oh, tá muito longe ainda? Dá mais uns minutos. Ah. Caramba! gameplay, beleza? Senão ela fica ficar muito extensa. Então, é galera, se você também. gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá aquele like para ajudar a gente, aí, a gente é tá muito indo. importante, beleza? Não, não Comenta aqui embaixo o que você tá achando da série, galera, beleza? E se quiser, me segue não. nas redes sociais que tô passando aqui embaixo, inclusive no Instagram. Porque no Instagram é onde eu falo tudo que vai acontecer no canal e na página do Facebook, galera. Se quiser também me segue lá na página do Facebook Games GamesDN, família. Ah. Os links estão abaixo na descrição, pra ser mais rápido pra vocês chegarem, beleza? Bom, eu vou indo nessa então. Valeu pela sua presença e até mais. Fui!